Camisa de Darth Vader para falar do Império, digo, do Brasil. Rapaz, eu tenho falado que não vou falar de política, de golpe, porque eu acho que a gente tem que ver o golpe como um fenômeno paralelo. Não é a nossa via principal de preocupação. Nossa via principal de preocupação é a estrutura da nossa democracia, do nosso sistema de voto, de financiamento de campanha, do relacionamento incestuoso que a gente tem entre mídia, política, corporações e a falta de poder que a população tem nesse processo, mas não tem como fugir, tem que falar. Então estou aqui para falar. Vamos recapitular, porque a gente fica mergulhado num monte de notícias e a gente acaba perdendo a noção dos capítulos, das dos pontos principais do que está acontecendo. Então, vou recapitular para a gente chegar ao agora e fazer uma previsãozinha de para onde a gente vai daqui. A gente tinha... Vamos voltar lá antes do primeiro governo do PT. Antes ainda, vamos voltar lá para os tempos de, de ditadura. Tivemos aí décadas de ditadura em que se estabeleceu uma estrutura de poder. É... Né? Pessoa para funcionar durante a ditadura, seja empresa, seja pessoa, seja artista, ou você vai embora, ou você se adapta para funcionar com aquilo. Os jornais se adaptaram para funcionar com aquilo. Tem muito artigo, se você colocar autocensura, jornalismo, você vai achar vários artigos interessantes sobre como que o jornalismo acabou se autocensurando e como isso continua depois do fim da ditadura. Também recomendo a leitura do livro Ano Zero, do Humberto Eco, que ano zero, sempre chamamos de ano zero, número zero do Alberto Eco, fiz um vídeo sobre ele, porque ele, ele fala sobre isso, sobre como o poder político pode ser infectado, como pode ser cooptado por estruturas de poder totalitárias, que foi acontecer durante umas décadas aqui no Brasil. Aí vem o fim da ditadura, entram eleições diretas, a gente começa a eleger presidentes, ainda bem ligados à estrutura antiga, não houve uma, houve uma, uma quebra da ditadura, sim, entramos num período democrático, mas eram eleições de, carte, de cartinha marcada. Por quê? Porque você fez a legislação de uma forma que só quem tinha uma determinada base de aliados políticos conseguia realmente ter espaço na mídia, falar com as pessoas, e se eleger, então a gente estava elegendo o presidente mas não estava mudando realmente a estrutura social, política, eh, econômica e principalmente social do país, porque continuava prevalecendo uma certa, um certo, uma certa direita burguesa, não que direita seja ruim, tá? mas assim, era meio ruim para quem não é burguês, para quem não é um mega empresário, então não é muito boa. Aí entra o Lula, eu tive muita dúvida. Eu votei no Lula, eu votei no PT em todas as eleições, desde a primeira em dúvida. Na primeira em dúvida é pelo seguinte, eu falei para os meus amigos que estavam animadíssimos com a eleição do Lula. O Lula é um político que está aí há muito tempo, de duas uma. Ou ele está fazendo parte desse jogo de alguma forma, aprendeu a fazer essas alianças, e fazer parte do jogo que tinha sido estabelecido, ou ele não aprendeu ele vai tentar fazer um jogo muito mais democrático, um jogo muito mais populista, se preferir, mas um muito mais é, pensando em mudanças sociais, em tirar o povo da miséria, em, em trabalhar na educação, meio ambiente, essas coisinhas aí. E vão fazer o diabo para tirar o cara. Vão, Vai ter bombardeio de mídia, bombardeio de denúncia, é, armações mil para tirar o cara. Na verdade, as duas coisas aconteceram. Tanto Lula fez o jogo da direita que já estava estabelecido, do, não vou nem chamar de direita, do poder que já estava estabelecido antes, os grupos que já estavam é, agarrados ao casco do poder, sendo que o barco somos nós, população do país, estavam lá agarradinhos lá no casco, não dava para tirar bem, ele fez o jogo deles e ele também começou a sofrer bombardeio de campanha Fala, fala, o Lula é bêbado, o Lula faz xixi nas calças Essas coisas que a gente vê na política Que todos os grupos políticos fazem ok? Não vamos dizer que só um faz não A impressão é que o pessoal que vinha antes A estrutura de poder anterior A estrutura de poder começou a assumir conforme, quando o Lula entrou Parece um pouco mais venenosinha Mas pode ser uma impressão Nunca consegui fazer uma pesquisa séria sobre isso Então temos aí um período em que o governo Lula, depois Lula de novo, depois Dilma, depois meio Dilma, foi tentando equilibrar um pouco para agradar o povo que vota bem ou mal existe a eleição. É bem verdade que essa estrutura de só quem tem muito apoio político, só quem fez muita aliança tem espaço de TV, e no final das contas só quem tem espaço de TV que consegue realmente ser ouvido e jogar o um, um marketing em cima da população para conseguir entrar na disputa eleitoral, mas existe a votação, é um jogo que não é de cartas totalmente marcadas, podem acontecer coisas imprevistas, principalmente com o advento da internet, que as pessoas conseguem falar por fora da estrutura de grande mídia, tudo bem que é um diálogo também todo quebrado. E quanto mais a polarização, melhor para Lulas e para é, Aécios, para PT's e para PSPMDB's, né? porque a gente acaba não se unindo para decidir o que a gente vai fazer em conjunto com a política do país, com os rumos políticos e sociais do país. Então, acontece aí que chegamos na Dilma, que não soube... não vou dizer que ela não soube, porque é muito caótico isso tudo, né? em parte tem satisfação do pessoal que vinha votando no PT e vendo que o PT não estava fazendo exatamente o que eles pediam porque o PT vinha se aliando cada vez mais a PMDB, PSDB ou, se não a eles, a quem financia eles. Né? Grandes agronegócios, etc. Monsanto vinha fazendo aquele jogo de agradar, tentar agradar tanto quem paga a campanha, porque eles precisam desse dinheiro para poder... Garantir uma boa posição nas eleições, quanto ao povo, a gente que vai votar. Então ficava naquela balança: vamos dar um pouco cá, um pouco lá, um pouco lá, um pouco cá. E nesse jogo teve muitos avanços. Esses avanços aconteceriam com outros governos? Nesse momento eu acho que não. Acho que ficou bem claro que não. Vou chegar lá. Só que não foi o suficiente para satisfazer a necessidade que estava votando, foram perdendo votos. Tanto você vê que esse tipo de marketing é necessário que o marketing do Aécio, quando disputou agora com a Dilma, era um marketing de esquerda. Tanto que, inclusive, ele perdeu muito voto quando ele foi associado à extrema-direita, aos grupos de extrema-direita, e não soube se dissociar a eles. Talvez ele tenha perdido por causa disso. Mas a promessa de campanha é sempre mais ou menos a mesma. Educação, é... Igualdade social, justiça social, vamos tirar o pessoal da pobreza, vamos levar emprego para todo mundo, saneamento, são agendas de esquerda, associadas ao estereótipo de esquerda, e não o estereótipo de direita. Perdeu a Aécio, ficou Dilma por pouco, o pessoal fala sempre assim, 54 milhões, mas foi 52%, 53% dos votos, não é uma, uma, uma vitória. Foi apertado, mas foi apertado porque o pessoal não queria uma agenda de esquerda, não, porque os dois planos de governo se aproximavam de uma agenda do estereótipo de esquerda. Isso é muito importante. Quando se cria o Lava Jato, o pessoal de oposição ao governo PT percebe que tem ali uma chance de queimar, no mínimo, de queimar bastante o PT para as próximas, nas próximas eleições se dar bem. Só que aí veio um monte de articulações, que deve ter um monte de coisa de bastidores que a gente não sabe, que perceberam, gente, podemos ir além de repente a gente consegue envolver Dilma e Lula no Lava Jato. Não conseguiram, só envolveram eles mesmos, né? o próprio pessoal que logo depois veio conseguir implementar o impeachment por força de canetada, bem difícil de entender, mas basicamente porque a Dilma fez manobras econômicas que podem ser consideradas ilegais para manter o seu plano de governo, para continuar mantendo o seu plano de governo que o plano de governo é, um amigo meu que falou bem sobre isso, de repente eu vou copiar o texto dele e colar em algum lugar e colocar o link aqui embaixo na descrição. O que, que é um plano de governo? O né? um plano de governo não é um plano econômico, é um plano social, o que a gente vai fazer com aborto, o que a gente vai fazer com diversidade étnica, diversidade, liberdade religiosa, etc. isso é um plano de governo. E conseguiram, à base da canetada, tirar a Dilma. E nesse momento a gente percebe que... O governo que entra, apesar de ser capitaneado pelo vice-presidente da Dilma, que na verdade não era um vice-presidente da Dilma, ele era mais uma dessas concessões de aliança, ah, nós do PMDB, é para apoiar vocês, para vocês terem tempo de televisão, nós exigimos que você coloque um vice-presidente um vice nosso. Então foi lá, ele é um apêndice né, do, do, no governo da Dilma, como vários outros apêndices, e esse tipo de apêndice tem que terminar. A gente não, não pode, o, o jogo político eleitoral não pode ser composto por alianças entre inimigos, entre planos de governo opostos, que ficou muito claro. Assim que a Dilma saiu, estamos vendo um plano de governo totalmente diferente, oposto ao plano de governo da Dilma, oposto ao plano de governo no qual a maioria das pessoas votou, não importa, foi 51%, 50,01% a maioria das pessoas decidiu. A gente que não queria aquele plano de governo, lamento muito porque não era exatamente o plano de governo que eu gostaria também. Tá? Enfim, o governo que se estabeleceu agora, o governo que o Temer faz, é o governo que imaginava-se que era o real plano de governo de um Aécio da vida, que era o plano de governo oposto. Talvez eles fizessem um governo parecido com o do PT porque tem esse compromisso da urna. Só que o Temer entra sem compromisso nenhum com urna. Ele entra meio que, talvez, contando que não tem muito tempo para fazer o que ele quer fazer. Então, saiu implementando tudo quanto é medida de governo que sempre forçaram é, os políticos que vão sendo eleitos a fazer. O pessoal que financia chegou e falou cara, gastamos uma grana, imagino, tá? uma hipótese. Gastou uma grana pesada você tirar a Dilma. Agora faz tudo aí que a gente quer que, a gente, que vocês façam. A gente vinha comprando Dilma, vinha comprando Lula, vinha comprando você, e vocês vinham falando aí, não, mas tem que fazer de leve, porque, porra, tem as urnas. Agora não tem mais urna. Coloquei você sem urna. Então, me dá resultado. Isso é uma hipótese, tá? Seja como for, é uma avalanche de medidas contrárias ao plano de governo que foi eleito. Prejudicando a educação, prejudicando seríssimo isso, pesquisa no desenvolvimento dos nossos pesquisadores, né? planos, projetos de pesquisa de ciência e tecnologia, que talvez seja um dos golpes mais pesados. Esse é assunto com um vídeo inteiro também. Enfim, estamos diante, sim, de um pesado golpe contra a democracia, uma violação do que foi pedido nas urnas. E o que vai acontecer agora? Cara, o que vai acontecer agora, eu não desespero você imaginar, né? Porque... O que, que eles teriam que tentar fazer? Teriam que tentar colocar o país no estado de exceção para não eleger ninguém. Se bem que, mais, né, para colocar só a gente na canetada, né? ah, não tem condição no país de eleger presidente, vamos ter que colocar um governo de exceção, que seria temerário, não sei se dá, é viável isso. Por outro lado, você, o, o pessoal da esquerda, que deveria estar tá questionando todo esse processo, esse sistema eleitoral, está se agarrando no tal da direta já, de novo. Tem um vídeo dos mortadelas, vou colocar o link aqui embaixo, que ele fala só sobre isso. O que é um erro? A gente não quer diretas de novo nos mesmos termos, porque você acaba, se, eles, se conseguirem colocar só quem está sendo financiado por grandes capitais, você vai eleger uma, eleger uma coisa que parece direita, uma coisa que parece esquerda, mas que no fundo está tendo que se a, adequar a todas aquelas legendas, alianças, políticas, etc., para conseguir se colocar naquela posição. O que a gente precisa é de um governo mais do povo pelo povo para o povo, que é a essência da democracia, e não um governo que faz o máximo para parecer que é do povo para o povo para o povo, mas, na verdade, está tendo que atender às exigências, às colocações dos seus financiadores. Não podemos eleger o Papa Time achando que estamos elegendo a Padme, que é o que está acontecendo. Escolhi a camisa tematicamente por isso. Não dá para falar de política sem usar o Darth Vader, sem colocar o Darth Vader do Império na história do que está acontecendo. É sério, mas ainda podemos fazer vídeos como esse. Na hora que você vê gente que faz vídeo crítico sobre política sendo processada, ou até pior, presa, desaparecendo, aí... Cara, aí ferrou, né? Mas eu não consigo ver espaço para isso acontecer. Eu também não conseguia ver muito espaço para acontecer o impeachment, porque você coloca o país numa situação instável, que não pode ser boa a médio e longo prazo para a economia do país, a não ser que quem provocou o impeachment esteja se lixando para a economia e para a estrutura social do país. É uma possibilidade. Espero que o vídeo seja útil, espero que o vídeo organize um pouco as suas ideias, é, concordando ou discordando com ele, é evidente. Espero que você curta, espero que seja útil também para alguém que você conhece, de repente, você pode passar pela sua vontade. É o tipo de vídeo que vai atrair troll, espero que não. Meu canal é pequenininho por enquanto, quase não tem troll. Raro ah, aparecer um troll. Mas se aparecer também faz parte do jogo. Né? É isso. Tchau, tchau.